<laughs> oh. Oh. Oh, mm -hmm. what is going on crack addicts welcome back to the channel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 Vou ver o movimento do sacro, um pouquinho mais rígido e um pouquinho mais pontiagudo. agudo Mais uma... Solta. E solta bem no ar. Tudo bem? Tudo. Tranquilo? <risos> Tranquilo. Você já foi ajustado alguma coisa? <risos> Nunca. Nunca foi? Nunca. Ah, então, primeira experiência. Legal. Muita responsabilidade. Opa! <risos> Respira, viu? Solta. Solta o delícia. <risos> nessa região. Vira pra cá. Viu, por favor. Bem, eu sei uhum. confortável, mas tenta trocar as pernas, fazer alguma outra dinâmica. Tudo bem? Certo. Eu vou te girar um pouquinho, mas não Tudo bem? eu tô te segurando. Tudo bem? Barriga pra cima, por favor. Pra um pouquinho mais para cima. Ótimo. E a gente vai ver o nível de tensão dessa mulher no pescoço. <risos> Eu percebo que aqui, ó, na base do crânio dela, tem um nível de tensão um pouco maior. Chega a ser sensível para tocar. Bem sensível ao lado Bem direito. Sensível, né? uhum. E fechar. Tá. Eu percebo que ele tem uma abertura mais rápida do lado direito e uma abertura mais tardia do lado esquerdo. Uhum. Então eu vou pedir para você abrir devagar de novo. Ó. Se eu pressiono aqui... É sensível? Não tanto. E desse lado dá? Mas de bom. Não. Mas de boa. Então eu costumo, geralmente, fazer a soltura de quatro pontos importantes da ATM, né? Essa musculatura aqui. Geralmente a gente chama de masseter, né? Outro ponto importante também que eu costumo soltar um pouco é o temporal, porque na hora que ela abre e fecha a boca, quando ela força, essa musculatura também aqui é trabalhada. Inclusive, eu acho que eu sinto mais dor na testa. É? Geralmente. Uhum. Parte frontal aqui? Mas na lateral, Mas lateral mesmo. Uhum. Né? Outro ponto importante também é o ocipito, que é essa região, essa musculatura aqui, ó, que ela tem relação total com a muscul as musculaturas da mastigação, né? Aqui é bem presinho, né? Uhum. Solta um pouquinho também. Pode deixar a cabeça cair. Isso. Então um pouquinho pra você Uou tá, precisando isso daí, Caraca Bem crocante. Bem crocante Esse é o nosso objetivo aqui aqui também tem um não tão mas já começando a dar sinais de um nível importante de bloqueio Isso. pode soltar a cabeça em cima do meu braço Isso. pode soltar um pouquinho mais aqui Isso. <risos> Uh, não tá precisando <risos> Sente diferença já na hora Nossa, que mexe? demais Na hora eu tô nos É claro que ela ainda tem nível de tensão Mas é absurdo assim, ó como nos musculatura lá Começa a respirar, né? Tá legal Essa parte é um pouquinho chata Tá? A gente vai mexendo um pouquinho na sua ferida, como uhum. nunca ninguém mexeu, é um pouquinho sensível. Um pouquinho das musculaturas internas da boca. A gente certo. chama de pterigoides, tá? Uhum. Essa musculatura aqui mais interna, perto da bochecha. Uhum. Vou pedir para você abrir um pouquinho. Isso. E pode relaxar. Uhum. Um pouco. Pronto. Dá pra aguentar um pouquinho aí? Uhum, Eu okay. sei que não é muito gostoso. Respira. Você gente esperar mesmo, amor de Deus. Vou soltar um pouquinho do outro lado. É tanta tensão que dá pra fazer musculação com os dedos, dá, né? dá. Fazer algumas mobilidades tá? Uhum. com a sua ATM e eu vou te orientando. Vou pedir para você abrir um pouquinho a boca. Isso. E você vai fazer força para fechar a parte de baixo. Não é o nível dele, Você vai fechar e eu vou fazer força para baixo. Agora força para abrir eu vou segurar para fechar. Isso. E a gente vai nesse movimento umas seis vezes. Vai. Tá? Isso. Força. Ótimo. Mais uma. Uma, fechar. isso, garota, força. Mais uma, ótimo. Agora eu vou fazer uma habilidade de você vai fazer um leve movimento de rotação e eu vou segurar aqui a sua uhum. TM, mas a gente vai no seu limite, tá? Uhum. Devagarzinho para um lado, isso. Tenta relaxar. Para outro, boa. Pro outro lado, devagarzinho, vai no seu limite, boa. Para o outro, percebe que vai tendo um deslocamentozinho, uhum. a gente quer essa amplitude aos poucos da articulação, devagarzinho. Ótimo, garota. Perfeito. Agora eu vou fazer o um movimento em J. Então eu vou trazer para cima. Você pode tentar relaxar o máximo que você conseguir aqui. Esse aqui uhum. é difícil. E eu vou empurrar ele um pouquinho para trás. Isso. Para baixo e para cima. Isso, garota. A gente vai trabalhando esse movimento aqui de abertura. Quanto mais você soltar, Melhor. Isso. Perfeito. Ótimo. Ótimo. Tudo bem aí, viva? Eu sei que não é muito gostoso, mas você começa já a perceber alguma alteração. Sim. Abre pra mim devagar. Existe o desvio, mas eu percebo que existe mais fluidez no movimento. Uhum. Sinto que não está tão preso. Então agora eu vou ver se é necessário a gente fazer algum tipo de manipulação ou não nessa ATM. Vou pedir para você abrir para mim de novo. Tá. Se eu jogo para cá, abre de novo. Tá bom. <risos> para cá você sente que te limita. Para cá mais confortável, Exato. sente que abre